está numa posição absolutamente confortável, você está no estúdio, bem vestido, tem um bocacinzinho, o teu terno, o teu lencinho no, no terno, entende? Você sai daqui, você vai jantar no Figueira Rubaiá, enfim, você está fomentando algo, você está assinando um cheque, Marco Antônio, que não é da tua conta que o valor sai. Você não foi para a porta de quartel utilizar banheiro químico e passar a noite dormindo em barraca pra pedir golpe. Sabe o que, que você faz? Você passa cera no cabelo, vem pro estúdio, fomenta um golpe de Estado e não tem que arcar com consequência de absolutamente nada. A tua vida se estoura um golpe de Estado nesse país, vai continuar a mesma coisa. Você vende uma família abastada, você pode pegar um voo e ir pra Europa e ir os Estados, Estados Unidos, se estourar um regime... Não, não é engraçado isso, não é um ataque pessoal, é uma materialidade factual que você tá fomentando um processo que não estoura nas suas costas. E você tá numa posição relativamente, absolutamente, não relativamente, absolutamente confortável, porque de muitas maneiras a situação te favorece você é amigo da família Bolsonaro, cara, você é amigo do Eduardo Bolsonaro então de muitas maneiras, você está defendendo os seus interesses próprios, eu sei que as pessoas que me assistem nesse momento, a ampla maioria discorda da minha visão política, tá? Eu sei disso agora, tomem muito cuidado com o que vocês vão fomentar, porque a maioria também não tá na situação do Marco Antônio, vocês vão se colocar numa situação absurdamente complicada, se estourar, Olha... efetivamente um golpe de Estado, não sei o que eu tô dizendo, Marco antes de você nascer, você deve ter nascido ali em 87, 88, antes de você nascer houve um golpe militar, que é o que você está fomentando no Brasil entre 64 e 85, a gente viveu sob um estado de exceção No qual foram caçadas uh, uh, direitos políticos, liberdades civis Uma série de coisas que é o que você está fomentando aí Quando você pede que a soberania do voto popular seja ignorada Com esse tipo de falácia, entende? com esse tipo de, de, de delírio de que a urna não é legítima. Ora, meu caro, você teve OAB, você teve OEA, Organização dos Estados Americanos, você teve toda a comunidade internacional, entende? Ah, certificando o resultado do pleito eleitoral. Eu não vi você questionar a eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Eu não vejo os bolsonaristas questionarem a eleição do Nicolas em Minas Gerais. Ou seja, só o que está errado na urna foi a eleição do Lula que não te interessa nessa medida. Então veja o tipo de coisa que essa gente está estimulando no Brasil e se estourar efetivamente um processo de golpista contra a soberania do voto popular, as consequências são impensáveis. Você não vai ter mais esse tipo de debate, ou de discordar, ou de... A coisa pode evoluir, Marco Antônio, é isso que eu quero te deixar bem registrado aqui, aconteça o que for, para uma violência generalizada nas ruas. Eu estou te falando de atentados, de assassinatos, de coisas que são muito parecidas com o que a gente viu na década de 60. Marco Antônio. Você não tem noção do eu que é lá. isso.